Olá, querido ouvinte, amigo da nossa Rádio Mundial, a Rádio da Nova Era, que acredita na vida. Eu também acredito. E todos nós precisamos acreditar na vida. Ela é única, tá? Então, vamos acreditar. Ah, Para quem ainda não me conhece, eu trabalho com a medicina energética do terceiro milênio, que é dividido em três colunas, né? A, o registro da memória celular, que é onde eu trabalho com canalização. Aliás, todo o meu trabalho é feito por canalização, né? Mas o registro da memória celular eu canalizo diretamente o subconsciente da pessoa com a qual eu estou conversando, estou tratando, do cliente. E, e lá vem registrado, né? vem, vem tudo escrito. Vem, é um escaneamento que a gente faz, desde o DNA dos antepassados até as memórias né? que acabaram uh, se transformando Nesses, uh, nesses, uh, nesses nódulos terríveis, né? E esses nódulos são os traumas, os bloqueios, as crenças que a pessoa foi adquirindo com o passar dos anos. E também no momento da, con da concepção. O momento da concepção é um momento, assim, muito delicado. Uh, vocês não têm ideia do que seja esse momento, porque porque ele é o que está assim muito eminente, muito presente na formação daquele embrião. Ah, toda a memória que o, o, o todo todo o movimento, todas as emoções que o pai, né, o pai biológico e a mãe biológica estão tendo naquele momento, vai ser transferido, porque está nas células dela. Então, o óvulo é célula, o espermatozoide é célula. Então, tudo isso vai ser transferido para aquela criatura que está sendo formada. É, muitas vezes, é, até... A, a ainda na, naquele momento ainda não entrou a, a formação o, o a ancestralidade dela que vem no espírito ainda aquele espírito não entrou uh, na, na fertilização né tá começando a fertilizar a fertilização e o espírito entra posteriormente isso eu posso dizer para vocês eu Armin, posso dizer com 95% de certeza, porque eu, eu eu já tive visão dessas coisas, inclusive para comigo mesma, né? Entra, vai entrar depois do terceiro dia, mais ou menos, como se fosse uma uma cama, como se fosse uma nuvem cósmica, né? Uma uma nuvem protegendo aquele feto que está começando a se formar. Então Uh, tudo isso uh, vai afetar, e quando o espírito, né, ele acalenta, entra essa formação protetora daquele embrião, o, o que que acontece? A, aquele espírito ainda está dormente, e o espírito, ele ainda não está elaborando o que está acontecendo com aquele embrião, o que vai acontecer, mas o coração daquele embrião e a medula que vai dar formação do cérebro já estão em ação, já estão em ação e já estão com a memória que veio no momento da concepção. Uh, de acordo com essa concepção, de acordo com a memória que vai na naquela criatura posteriormente é o, o é é, a, é o que vai é, trazer, né? Quando a partir do momento em que ela nascer, for, for, for crescendo, é o que vai trazer reações ou ações que vão definir boa parte da vida dela. Até ela se reencontrar, até ela deixar o espírito expandir, a alma vir à tona e ela realmente se sentir, ela realmente... Ficar entre o céu e a terra, né? Nós não podemos nem ir lá para cima e nem ficar aqui embaixo. Nós temos que ficar no meio termo, mas muitas vezes, de acordo com essas memórias, né? A, aquela criatura que teve aquele implante, aquele implante registrado naquele momento, ela pode se transformar numa criatura extremamente material ou extremamente voltada a, a ficar com os pés fora do chão, né? Então, ela quer conquistar, ela começa a dizer que ela quer conquistar o mundo espiritual. Sabe aquelas coisas assim, um pouquinho do fanatismo? E ela diz assim que o rico nunca alcança o reino do céu, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha. Aquelas coisas né? que nós já conhecemos... E, e ela, ela começa a usar determinadas coisas uh, para explicar a situação de conforto que ela adquiriu então ela começa a viver só o mundo, né? entre aspas, um mundo espiritual, mas não é o espiritual verdadeiro, porque o verdadeiro mundo espiritual, gente, é a conquista de tudo, é nós sermos bem aqui, né? termos os pés no chão e a cabeça voltada para o alto. então nós precisamos uh, uh, interagir com o planeta, com tudo que o nosso planeta pede, e, e hoje ele pede uma... Uh, ele pede assim, que nós tenhamos realmente, uh, vamos dizer, uh, sabe, eu estou organizada na minha vida, eu, eu estou provida enquanto estiver aqui. Então, quando você tem essa... essa né? essa afirmação dentro de você, você consegue se, viver de uma forma um pouco mais relaxada, viver de uma forma um pouco menos preocupada, e se ocupar mais com o momento. e Então, aí você se imbui também da espiritualidade, e a espiritualidade nada mais é, nada menos é do que nós. E a espiritualidade, como a maioria das pessoas pensam, ela não é uma coisa que está fora, que está assim, e quando você é um ser espiritual, você... Não, isso é ilusão, como eu disse agora há pouco. A espiritualidade é a ciência pura. Deus é ciência pura, né? então você vai se adequar espiritualmente aonde você estiver, na dimensão que você estiver. Isso é verdadeira espiritualidade. Por exemplo, o homem ele não cria nada, ele usa para desenvolver e trazer à tona o que já é criado, e o que já é criado é Deus, é espiritual, é dentro de nós. E isso vem pela nossa mente e aflora. Quando nós não, não temos esse discernimento, quando nós ainda não sabemos disso, o que, que acontece? Acontece o pior. Acontece que uma das coisas fica falha e principalmente quando a matéria né, muito agarrada vem à tona, as pessoas se perdem e vão para o abismo porque elas vão ser sugadas pela terra. E pela terra elas vão, é onde elas vão ficar <risos> sem cuidados né de uma elevação maior. Então, o registro da memória celular trabalha isso. Por exemplo, hoje nós estamos tendo muito problema né, de ansiedade, depressão, síndrome do pânico... As pessoas andam muito angustiadas, aquele peito apertado, os chakras desorganizados, uh, sabe, uma desorganização. Uh, eu digo assim os implantes que são as memórias, que, que são as nossas células, somos nós, né? Aqui, matéria, carne, é, esses implantes, é, eles estão com uma inteligência muito mais avançada para destruir do que para construir, porque são implantados, eles não, são, não vieram do, da nossa essência, eles vieram transferidos no nosso DNA ou foram adquiridos em momentos uh, negativos da nossa vida, ou, ou do momento de gestação, ou na nossa infância. Então, tudo isso precisa ser curado, né? Então, quando nós canalizamos, quando eu canalizo o que está acontecendo, e eu falo para você, e você sabe disso e concorda, nós vamos começar a diluir essas informações. Esse é um dos pilares, né? Uma das colunas. O outro é a energia fria vibracional. Ah, sem comentário, gente. Eu não sei como explicar para vocês a energia fria vibracional curadora. Eu posso dizer que a medicina energética do terceiro milênio, né? Essa Fase essa coluna da medicina energética do terceiro milênio, onde eu fui auto iniciada e sou auto iniciada em 1985 pelo meu amado mestre Moria ou Elmoriá, como vocês preferirem. E depois posteriormente foi me mostrado, né, que são laser, são uh, raios de laser que vem dos pleiadianos, que eu amo, de paixão, né? É um amor, assim... É, é engraçado que o amor vem, ele vem com gratidão. A, a presença do amor é a gratidão. A presença do que eu sinto pelo meu mestre, pelo que eu sinto com o Arcanjo Miguel, é a gratidão. Eu não sei expressar, o que é o amor se eu não disser gratidão. Grata, grata e grata e grata e eu sei que é essa força, essa força doadora, essa força inspirada por eles, onde houve o chamamento né, para o meu lado, comigo, é, é de uma gratidão imensa Já tive fases na minha vida Onde eu dizia para que isso Para que, que eu preciso passar por tudo isso tive, Abandonei tudo Todos os meus sonhos Todas as minhas Os sonhos que na verdade eram ilusórios né? Mas na época para mim não eram ilusórios eram, era, era Uma permanência das, da, Era a impermanência Da conquista que eu queria E não permaneceu e Durante muitos anos Praticamente durante 25 a 30 anos fui trabalhada, o meu ego foi sendo trabalhado para que aqueles, aquelas ilusões realmente fossem destruídas, porque o ego é ilusão, mas parte dele nós precisamos, porque nós estamos aqui nesse plano, né? E coitado de nós, se não tivermos um pouco do ego, nós vamos dançar bonito, o ego é o limite, o ego é, diz, agora basta, né? Agora eu digo não. Então, isso é muito importante, mas não usar o ego como, olha como eu consigo, olha como eu sou, não, eu fiquei até escondidinha. Agora que eu estou sobressaindo mais, em breve vocês vão ter meu livro. Então, é, é uma força que vocês não têm ideia. Uh, o corpo, ele vibra, o corpo entra em ação. E essas inteligências destrutivas que foram colocadas nas nossas células, é porque toda célula cada célula tem o seu cérebro, é inteligente, e quando o cérebro ele, ele entra em tchuchu, né em algumas células, que são os neurônios, vocês vão vendo que vai dando esquecimento, vai dando uma série de problemas uma série de problemas neurais, né? Uh, tudo bem que existe a neuroplastia, mas tem algumas que não tem mais jeito, porque a pessoa ela não conseguiu construir o que foi destruído. Mas... Uh, essa energia ondula, né? É, ela faz o nosso corpo ondular quando... Vem, quando vem lá dos pleiadianos e dos arturianos, é que são um pouco mais matérias, essa força, né? essa força e que vai construindo até onde elas podem aquelas células que estavam dormentes ou adoecidas, né, vão trazendo a reabilitação delas, é, tanto no, no aspecto psíquico, emocional, espiritual, a, a, porque você muda a sua consciência dimensional, ela sai da terceira dimensão, ela vai para uma quinta, para uma sexta, é, é uma coisa assim fantástica, gente. Então eu só tenho que agradecer e me sentir muito abençoada por isso e por poder passar isso para você. E Logo, logo, vou avisar, vou dar agenda, e nós vamos ter o curso e a iniciação. A radestesia magnética imantada. Às vezes, a pessoa fala, mas você usa algum ímã? Você usa alguma coisa? Não, eu não uso nada, absolutamente nada. Ela é pura ela é o que ela é é o uso de um pêndulo apenas, de cristal tem que ser ou pedra ou cristal aí lógico que existe às vezes umas controvérsias em relação a isso, eu gosto do cristal e da pedra por quê? Porque uma vez uma, eu ganhei um pêndulo de madeira eu até me desfiz dele não que não seja eficiente, é eficiente lógico que é mas é a mesma coisa, né? Que você é cuidar de um cão e comer a carne do boi, né? Você gosta de animais, você preserva, mas você come carne. Então, você sabe, tudo bem. Mas você está comendo algo que foi. Um ser que foi sacrificado. A madeira, a mesma coisa, ela vem da árvore, a árvore chora. Né? Quando ela é cortada, é, quando né, ela é extirpada, ela é, é a mesma coisa, ela, ela chora. Enquanto que o cristal, tudo bem, é explodido e tal, mas ele vem com o elemental vivo, ele não vem com o elemental morto. É diferente. Então, por exemplo. O, os meus pêndulos, né? eles não são programados, os elementais é que agem, então eles não erram de forma alguma, é, é uma coisa assim, só você vendo mesmo o que é, fazendo o curso, você vai passando pela consulta, é que você vai saber da força disso, a organização dos seus chakras, dos seus elementos no corpo, da sua harmoniza tudo, harmoniza os seus neurônios, os seus hormônios. É, gente, olha fazer um tratamento completo e fazer ou fazer o curso e fazer também o tratamento, você não tem ideia do que vai ocorrer. É maravilhoso. Logo. Ah, eu convido vocês a entrarem em contato conosco, aprenderem um pouquinho mais disso e eu, na minha agenda agora, né, eu vou passar justamente a data da iniciação que eu vou dar da Energia Fria Vibracional Curadora. Ah. Eu, eu não tenho, assim, muitas palavras para falar, porque ele não tem uma base teórica. Não, não tem. Ele é prático. Ele é prático. Para eu colocar teoria nele, eu teria que usar o racional. E a energia fria, ela não tem um, uma, um, uma, algo racional. É, ela é totalmente espontânea. Ela é totalmente... É... Como é que eu posso dizer? É, é, ela não é concreta, né ela é abstrata. Mas é um abstrato que, que, é o, que é o que funciona. É igual o vento, você não vê, mas você sente. É, todos esses elementos você não vê, mas você sente. Então, é exatamente assim. A mesma coisa, a radiestesia magnética imantada... E para quem quiser fazer o tratamento completo, entre em contato conosco pelo telefone 29508343, 29508343, São Paulo, código de área 11, ou pelo celular e WhatsApp 99675 996755250. 996755250. Bom, lá vai a agenda. Nos dias 23 e 24, agora, sábado e domingo, nos dias 23 e 24 de março, né? No mês 3, nós vamos ter o curso nesses dois dias e a iniciação da energia fria vibracional curadora. São dois dias o dia inteiro. Vai das 10h30 da manhã até a hora que Deus quiser. Eu falo assim porque eu marco às 7 horas para terminar, às 19 horas ou às 18h. O pessoal não quer ir embora. De tão. Gente, vocês não têm ideia. É só indo mesmo para ver. E a mesma coisa no domingo. Eu sempre procuro terminar um pouco mais cedo. Mas o pessoal fala, ah, não, vou esperar, deixa eu ligar para o meu marido, deixa ligar para não sei quem para vir um pouquinho mais tarde, porque querem ficar, querem curtir mais. E depois nós temos o ambulatório, e aí vocês vão poder também atender lá e já ganhar alguma coisa que é legal. Né? Vamos desenvolver esse trabalho também de uma forma mais profissional. E né, que seja... Algo muito proveitoso. E também, se não for, para aplicar para tua família, para você, para todos vocês aí. E também a radiestesia magnética imantada, que é no outro sábado, que é o último sábado e domingo do mês, nos dias 30 e 31 de março. Também no mesmo sistema. Né? Ali vocês vão ganhar o pêndulo, vão ganhar a apostila, e a mesa com a qual eu trabalho, que já vem tudo embutido, né? No valor. Então, de as 30 e 31, nós vamos ter a radiestesia magnética imantada. O, quem fizer os dois, né? Uh, a, a energia fria, vibracional curadora e a radiestesia magnética imantada, vai ter um bom desconto no valor. Vão lá no meu site, dêem uma olhadinha, ela tem os valores, tem tudo direitinho que é o armen.com.br arm.com.br você vai ter tudo isso definido e agora o que é muito bom na quarta-feira no dia 23. agora no dia 20 do março de março das 19 às 20 h 30 das 19 às 20:30 olha gente você vai pagar uma coisica de nada só para manutenção do local, Uh, nós vamos dar uma prévia dessas duas né tanto da energia fria como da radiestesia magnética você vai ter uma demonstração eu vou explicar tudo como é e você vai sentir o que é aí você vai já ter uma introdução para o curso olha eu não me incomodo se for até as 21, às 22, eu coloco o um horário definido. Para quem puder ficar um pouco mais, uh, tudo bem, a gente, eu fico até a hora que for necessário. Então, na quarta-feira, nós vamos ter a prévia da, a partir das 19 horas. O horário definido é das, 20, das 19 às 20h30. Mas a gente, a gente sempre espicha um pouquinho mais, tá bom? Então, essa é minha agenda. Para esse mês de março. E para quem quiser saber um pouquinho mais, entra lá no meu site. Eu estou no YouTube também, a de Gourmandian. E você pode curtir a minha página no Face, no Instagram, a de Gourmandian. Você procura lá que você vai achar, tá bom? Pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa. Mais uma vez o telefone. Eu vou dar o WhatsApp, tá? Que é o 9... 9675 5250. 99675 5250. Aguardo por você. Liga lá para nós, toma todas as informações que com grande carinho nós vamos te atender. Tá bom? Sejamos sempre na paz, luz e harmonia. Até a próxima sexta-feira e estaremos aí que com certeza os anjos. Nos protegerão e nos, né? E, e nos, uh, sempre nos unirão nessa força. Um beijo para todos.